Olá a todos, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um workshop da casa, neste que tem sido o evento relacional dos Dias do Jardim. É verdade, a Roam está a proporcionar três dias bem recheados de temas ligados à temática do jardim, para os mais apaixonados por este mundo, mas também para aqueles que querem iniciar esta atividade e não sabem bem como. Neste workshop da casa pode contar com o tema Crio a Minha Horta Biológica. E para isso tenho aqui hoje uma grande profissional que tenho a certeza que me vai conseguir ajudar com este tema, a nossa querida Susana Caseiro, que vem bem de longe. Portanto, Susana, <risos> obrigada por estar aqui connosco hoje obrigada e bem-vinda. Obrigada, e eu, obrigada pelo convite. Tenho todo o gosto de estar aqui convosco. Igualmente, Para pedirmos mãos na terra, literalmente, <risos> e plantarmos aqui a nossa horta. Susana, o que é que nós precisamos para ter uma horta em casa? Por onde é que devemos começar? Quais são os acessórios que devemos ter? Diga-nos. Bem, então, nós não precisamos de ter muita coisa para começar. Às vezes podemos ter só um pequeno vaso e adequar ao nosso espaço, porque vai haver pessoas que vão ter uma varanda, provavelmente para umas floreiras enormes como, como estas, estas, que nós já vamos plantar aqui nestas duas, mas mesmo uma destas já dá para imensa coisa. Mas imagina que não tinhas um espaço tão grande como este. Tínhamos um espaço mais pequeno, Podíamos começar com o um vasinho mais pequenino, às vezes quase que na, no parapeito de uma janela, ou até mesmo. Uh, num espaço pequeno, às vezes, que há pessoas que não têm sequer a varanda. Exato. Há pessoas que não têm um espaço no exterior para poder ter a horta e é acho verdade. que não há muito essa, é essa ideia de que precisamos de um espaço muito grande. É verdade. Nós podemos ter, realmente, em vasos, podemos ter uh, numa parede, também já há soluções para nós fixarmos uh, suportes, ou seja, floreiras que são verticais, que nos permitem Exato. o cultivo na vertical, porque no, o que acontece nas cidades é que temos, de facto, essa limitação, às vezes. não é então a gente consegue ter, realmente, o espaço disponível. E aqui o importante é nós percebermos que há soluções para adaptarmos ao nosso espaço, à nossa condição, ou e seja, ao nosso, estilo de vida. ao nosso ao nosso estilo de vida também. A verdade é só uma Marta, imagina que tu não tens realmente, um, enfim, muito espaço e também não tens muito Tempo e, de facto, até só achas muita piada a ter umas aromáticas, porque não? Ou até uns micro verdes, às vezes, na tua cozinha. Pode ser uma, realmente uma mini horta. Agora, o importante, eu costumo dizer, é que se nós quisermos ter, esse é o principal ingrediente para, de facto, termos a nossa horta. É o querer ter, no primeiro lugar. <risos> Depois, a gente adequa a tudo o resto. E o que é que nós precisamos de ter? De ter, literalmente, vais precisar, à partida, portanto, independentemente, como disse, da dimensão da tua horta, não é? com mais uhum. pequena, mais, mais um bocadinho maior, vais ter, à partida, que ter as sementes. Convém ter umas sementes, que são, como tu sabes, é fácil de encontrarmos as sementes, portanto, conseguimos adequar. Importante sempre adaptarmos as sementes, vermos quais são as sementes para cada época. Pois. Ou seja, normalmente, tu tens aqui algumas sementes, nós já tivemos aqui a selecionar. Imagina, se pegares num destes pacotinhos de sementes, consegues perceber... Numa qualquer? Sim. Normalmente existem os calendários que são uh, indicados para as sementeiras, mas na, normalmente nas nossas sementes indica sempre a altura de sementeira. Ou seja, é importante perceberes que não vamos semear o tomate, por exemplo, uh, em, em setembro ou outubro, porque será o tempo em que ele está a fechar um ciclo. Não é? Pois, e depois semeamos e aquilo não dá certo e a gente acha que não tem jeito nenhum para a Pronto. Coisa. E, portanto É importante perceber é, qual é a altura certa de semear. Não é? E à partida, claro, que imagina que só tens um parapeito de uma cozinha ou que só tens realmente uma pequenino vaso, imagina que só tens um espacinho para um vasinho pequenininho assim. Sim. Não vais, à partida, cultivar uma courgette ou um pé de coco, porque de facto, aí vais ter que limitar um bocadinho a tua escolha dos cultivos. Claro. Mesmo assim, conseguirias sempre ter, por exemplo, um solinho, uma hortelã, uma salsa, uns coentros, uma samba... Portanto, um... temos também que fazer aqui uma seleção, uma seleção daquilo que vamos Exatamente. plantar ou semear. Exatamente. Também há a diferença, Também não é? há diferença, exato. Semear... Acho que não é, não, é, não, não é complicado as pessoas perceberem que é a partir da semente, é pegarem na semente e germinarem então uma semente e começarem esse processo. E podemos fazê-lo realmente de algumas plantas que nos podem compensar fazer a sementeira. Sai Se é mais barato, é um bocadinho mais demorado. Deixar tudo para não tudo há vantagens e desvantagens. Exatamente, ou seja, a sementeira tem, tem, tem duas vantagens grandes: é mais barato um pacotinho de sementes, imagina que te custa um euro e pouco consegue-te dar sementes aqui para fazer imensas plantas e, portanto, compensa-te em termos econômicos, é? uhum. se fores ter mais espaço e quiseres fazer as tuas sementeiras. Por outro lado, demoras um bocadinho mais. Pois. Agora, o importante é perceber se está na altura certa de semear aquilo que tu queres realmente escolher para cultivar. E depois, podes sempre optar por escolher plantas que já estão às vezes disponíveis, mais avançadas, como é o caso, por exemplo, imagina deste pé de tomate, imagina que chegas um... Uh, vocês até costumam ter, na, na, aqui na, mesmo na relata, bem já têm hortículas sim, às sim. vezes bem mais desenvolvidas, que nos adiantam um bocadinho o nosso tempo, não é? O nosso tempo de espera. Então, posso sempre optar por escolher algumas mais adiantadas e fazer, porque não, uma mistura. Portanto, é assim. Imagina que tens este espaço todo para plantar a tua horta, Marta. Uhum. Uma floreira destas, ou duas, como estão aqui. Uh, por que não, começares com uma mistura, não é? Algumas plantares... O que, é que nós temos aqui? E algumas semiares. O que é que nós temos aqui? Para a horta de primavera-verão, portanto, uhum. nós estamos numa altura, março, estamos quase a iniciar a primavera, que já começa para a semana. Então, nesta altura, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um planeamento da nossa horta de primavera-verão. Ou seja, são tudo cultivos que são adequados para esta época. Muito o bem. tomate. Eu digo sempre que o tomate é o rei da, o rei da horta. Toda a gente tem tomate. Uh, toda a gente que quer cultivar uma horta, quase sempre na altura do, do verão, gosta de ter tomate em casa. Por exemplo, o morango seria uma outra, ele... uma outra seleção que, que quase toda a gente que... Mesmo com pouco espaço, podes ter umas floreiras mais pequenas e ter morangueiro. Está aqui um pezinho de morango. Hum. O que é que também tens aqui? Tens aqui alfaces, estas aqui... Já estão desenvolvidas, mas lá está, poderias semear as tuas alfaces, não é um cultivo difícil, é um cultivo bastante e isto fácil. Isto compra-se mesmo assim, portanto, nós trouxemos, tal e qual Exatamente. como elas estavam expostas na loja. Exatamente, As a ver, esta já está desenvolvida, elas são desenvolvidas em alvélo, portanto, tu já tens realmente aqui essa Alguma possibilidade de trazer é? as tuas alfacinhas desta maneira, estão adiantadas e sabes quanto tempo é que demoras a ter a pronta alface para poder escolher? Se, se a fores plantar a partir de uma plantinha destas, em 45 dias, nesta altura de primavera verão, 45 dias a 60 dias, no máximo entre mês e meio a dois meses, tens o teu pé de alface pronto é para colher. É pouco tempo. É pouco tempo. O tomate demora um bocadinho mais. Só para termos aqui uma ideia, o nosso tomateiro, desde que nós plantamos um pezinho de tomate, assim, uhum. até que de facto nós começamos a colher tomate, temos que esperar cerca de 90 dias, pelo menos. já, Portanto, mais um já é um bocadinho de... mais. Uh, temos aqui a cebola, que é sempre um cultivo que nós podemos fazer. Cebola de primavera-verão, cebola de outono-inverno, também, também daria, há, depende, há várias variedades. Temos o espinafre, neste caso o espinafre. aqui, também está aqui oh, Susana, só uma pergunta. Dentro das variedades, também há altura para cultivar? Dentro das variedades, há algumas variedades que são mais indicadas. Por exemplo, imagina, algumas variedades de alface têm mais tendência a serem a conseguirem resistir mais a temperaturas quentes, por exemplo, típicas do verão, uhum. do que outras variedades que são mais indicadas às vezes para outono e inverno. Claro okay. que existem aquelas que nós conseguimos cultivar nas quatro estações. Eu digo sempre as, as alfaces, de facto... É aquele legume que se consegue cultivar o, o ano inteiro. Tipo o rabanete também, que é uma, uma raiz pequenininha para colocar em, sala, em, em saladas. Mas até temos aqui duas variedades temos de alface. Temos, diferentes, alfaces. por exemplo. Esta aqui deve ser a Quatro estações, com a certeza. A, a, a Maravilha Quatro estações, que não tem aqui a designação, mas, mas... Ah, não, por acaso até diz aqui alface roxa. Há uma Maravilha Quatro estações que é indicada. Esta costuma ser também bastante resistente ao calor. E esta aqui, não sei qual é que é, mas é outra variedade. Há muitas variedades... Uh, normalmente ela até está aqui a dizer a alface lisa, é uma alface lisa, aquela mais fofinha. É mais mais Sim, não sei se é aquela bolinha, aquela calma que, que até Sim. é tipo repolho, mas não acho que não é essa. Qualquer das maneiras, alface é aquela cultivo que eu acho que é muito prático para nós termos as nossas saladas. Imagina, Marta, que não tens muito espaço realmente na tua baranda, no teu terraço, se há coisa que tu podes ter muitas vezes é uma floreira com folhinhas para as tuas saladas. E, uh, ainda que seja pouco, o facto de poderes ir lá, Colher 3, ah, 4 é às vezes folhas que para misturar, percebes? Com outras folhinhas que tu tenhas no teu frigorífico, que tragas até mesmo da, da rua, acho que dá aquele toque sempre excepcional. Por isso, termos algumas plantinhas para adicionar aos nossos pratos ou para seja aquele toque especial, por exemplo, porque não? Se me uma rúcula, no caso aí a rúcula já te aconselharia a fazer sementeira, a rúcula não aprecia muito e há a Há algumas que dão mais trabalho do que outras, ou seja, Sim. se uma pessoa quiser iniciar agora. Sim. Há algumas que sejam mais aconselhadas, que não dêem tanto trabalho ou que é, consigamos questão... resultados mais rapidamente? Essa, essa questão do trabalho é sempre relativa, porque é assim, normalmente as pessoas, eu, eu costumo dizer que o, o a história do trabalho é tudo muito relativa. Há alguns cultivos que de facto são um bocadinho mais complexos do que outros e normalmente está relacionado, em termos proporcionais, costumamos relacionar a coisa com o tempo de que demora para colher, faz faz algum Sim. sentido, repara. Se uma alface tu consegue escolher num mês e meio, dois, naturalmente é muito mais fácil, então, dizer que eu consigo, é mais fácil cultivar alface do que o tomate. O tomate exige um bocadinho mais, porque vais ter que aguentar o tratamento da planta, não é? Se ela tiver ali algumas exigências a nível de fertilização, porque ela vai Sei. ter algumas exigências mais específicas de fertilização, durante mais tempo. Portanto, a história do trabalho está relacionada com, quando dizíamos trabalho, está relacionada com o tempo com o para tempo cultivo. Vai, exato. Quais são os cultivos mais fáceis? Respondendo à tua pergunta, que eu já percebi, <risos> que se calhar não tens muita experiência e dizes assim, ok, eu quero começar, então quais são os mais fáceis? Para quem está a começar, quais são os cultivos mais fáceis? Olha, folhas para saladas, como eu digo, são realmente fáceis. Cultivos que se fazem em 60 dias. Então, temos a alface. Temos, por exemplo, os espinafres, que são folhas que nós podemos adequar e, e adaptar, como sabem, aquelas, aquelas temos folhinhas. Espinafos. temos Temos ah, aqui, aqui Aquelas folhinhas pequenas também para saladas. Temos, por exemplo, o rabanetes que é um legume de raiz, mas que é um legume que consegue estar pronto entre 30 a 45 dias. É muito rápido Bom. o rabanete. Como sabes são aquelas bolinhas sim, elas, sim. eles crescem realmente muito rápido. A rúcula. Os canónigos, que é designadamente e vulgarmente conhecido como alface de cordeiro, que tem uma, uma folhinha muito pequenininha. Uh, portanto, são tudo cultivos muito fáceis de fazer. As mostardas, as folhas de mostarda que nós podemos semear, uh, e normalmente são até folhas, já às vezes aquelas misturas de folhas, até para, para algumas saladas com um toque mais asiático, assim, com um bocadinho mais apimentado, então disso. super giro. Uh, que são as misunas. Então, fazes essa mistura, em duas, três floreiras tu consegues ter... Uh, facilmente com dois, três pacotinhos de, de, de sementes, para, neste caso, destas variedades. Ter uma mistura de saladas. seja aqui uma mistura para saladas. E consegues ter isto, reparem entre 45 dias a 60 dias. Vamos pensar assim, é, é rápido, sim. não é? 60 dias. Uh, agora, se tu fores cultivar legumes um bocadinho mais demorados, <risos> ou seja, que podes sim tentar fazer, porque é muito giro tentar fazer essa experiência, mas que demora um bocadinho mais tempo. Já dei aqui o exemplo do tomate. Outro. Tenho para aqui, que por acaso este aqui trouxe da minha horta, da minha germinação, das minhas experiências de germinação. A corjete. A courgette demora um bocadinho menos tempo do que o tomate. Estamos a falar agora de cultivos todos para esta época. O pepino. Não sei se está aqui, acho que nós não temos não, aqui. Que não, que temos. não temos. Uh, alguns cultivos de raiz que demoram um bocadinho mais. Poderia ser a beterraba, por exemplo, que tem estas folhinhas assim muito bonitas. Olha, trouxe aqui uns pezinhos de beterraba. Estás a ver? Uh, as couves demoram mais tempo. As couves será o cultivo para quem tem apenas vasos, para quem tenha mesmo horta só disponível de pouco espaço em baranda, será aquele cultivo que eu menos sugiro. Porque podes conseguir ter couve, sim. Mas terás sempre que ter e considerares que tens que ter um vaso de pelo menos metade deste. Pois é preciso ter algum espaço, Sim. porque a couve acaba por precisar de algum Sim. espaço também para crescer, Sim. Não é? E a questão nem é só do espaço. Ela é bastante exigente em nutrientes. Ou seja, por exemplo, lá está, estamos a falar de cultivos mais demorados. São cultivos também que nos vão exigir mais equilíbrio nos nutrientes, nos uhum. nutrientes que nós vamos dar. O que é que nós vamos precisar depois para começar? Obviamente vamos pôr um substrato adequado para a horta. Que já está fertilizado, que já está enriquecido com os nutrientes. Foi o que colocamos nessa floreiras. Foi o que floreiras. colocamos aqui, exatamente, que é nós para começarmos, e iríamos neste caso ter o cuidado, nós já fomos adiantando então a preparação destas floreiras com uma camada de drenagem, sempre obrigatória, isso é para qualquer tipo de plantação. A camada de drenagem com argila. Exatamente, a argila expandida. Aqui, exatamente, aquelas, aquelas, portanto, a argila expandida, poderíamos sempre adicionar alguns outros materiais para trabalhar ali um bocadinho mais de porosidade, mas esse é sempre o mais, o mais interessante porque nos permite também retenção de alguma água e poupar ao mesmo tempo essa água que depois não se, não, não, não, no fundo não sai claro, e acaba, acaba por ficar, ficar ali. Água Exatamente, ela, ela ajuda a reter não é? e depois vai libertando lentamente, portanto é bastante interessante nesse sentido. Depois, o que é que nós precisamos aqui em termos de cuidados de ter? Que, oh, é, é a partida é, lá está, não esquecer que este substrato tem que, tem nutrientes, mas vai ser preciso repor nutrientes principalmente nos cultivos mais demorados. Uhum. Ou seja, até 60 dias eu não preciso de me preocupar muito. A partir daí, é importante pensar que, se tiver lá o tomate, por exemplo, está na altura de lhe adicionar alguns nutrientes a mais. Que podemos adicionar ou com humus, por exemplo, que é um, será, um, um, um subst... neste caso, um, um composto... É um fertilizante orgânico que eu sugiro sempre para colocar... Num, com este tipo de textura, mesmo sólido. Mas logo quando montamos as floreiras ou ao longo do tempo? Te não, já, já é como depois, se fosse uma manutenção exatamente, numa manutenção. Ou então até mesmo com alguns líquidos que nós podemos regar, ou seja, fazer na própria rega, adicionarmos os fertilizantes e diluirmos, e já existem no mercado uma série de opções, não é? que uhum. Nós diluímos e vamos regar, vamos fazer uma fértil rega, não é? Durante o tempo, portanto, é relativamente simples. Então, eu costumo dizer que o importante, para nós começarmos com... Uh, no fundo, pensar que realmente tu se vais plantar é para garantir que vais, vais querer, obviamente, colher. Então, é melhor pensar antes o que é que, de facto, tu queres, uh, vais, o que é que vais conseguir adaptar ao teu espaço. Exato. E pensar, de alguma maneira, quais são realmente as variedades mais indicadas para esse espaço. Ou seja, pensar um pois, não se pode misturar <risos> tudo na mesma, não é? Algumas Exatamente. Algumas <risos> Exatamente. Algumas, de facto, que convivem melhor entre elas e eu já vou fazer daqui assim uma separação. Já te vou dar aqui um, uma sugestão. depois a senhora depois é fazer que me hortas... Depois vais plantar desse lado, eu vou plantar deste lado. Vais plantar o tomate porque estamos na altura do tomate. Muito bem. E juntamente com o tomate, a alface é sempre uma amiga de todas. Portanto, não sei quais é que tu queres. Quais, quais é que tu preferes? Se a roxa se Pode ser uma qualquer. Se esta aqui. Pode ser esta. É. Pronto. Então, tu ficas... Eu, eu acho que te vou sugerir esta, que é para é? contrastar ali com o verde do espinafre. vá. Então, é estás a ver? Ficas tu com essa escura, eu fico então, com essa... Então, só para explicar às pessoas lá em casa, Susana, a montagem destas floreiras, portanto, nós colocámos uma manta geotêxtil... Certo. Depois colocámos para proteger, para não deixar passar ah, sim, a terra sim, para baixo exatamente, e exatamente, porque estas, é? estas floreiras, se reparar, né, elas são de madeira e têm aqui estes... Estes, estes frisos, portanto colocamos no fundo esta malhinha geotéxtil, que é uma malha que se encontra, não é? Portanto, com, vocês têm também disponível sim, sim. aqui na, na vossa loja. Um, e depois colocamos argila. a argila. argila expandida e depois o substrato. Depois, normalmente por cima da argila expandida, devemos tapar com outra manta. Okay. Pode ser a, a mesma malha geotéxtil, pode ser esta mesma malha só para ela depois não ficar completamente entupida também com o próprio substrato. Para não Portanto, ficar tão diretamente ser, com a terra, não é? Exatamente. Portanto, colocamos outra malha e enchemos com substrato. Este substrato é adequado para a horta. Não é? Ok. Pois Já era isso que frustrado. eu ia perguntar, se podia ser qualquer substrato ou se algum específico neste é, sim, caso aqui... Neste caso, como nós vamos plantar hortícolas, convém que seja realmente um substrato para a horta. Ou seja, um substrato adequado para plantarmos hortícolas que normalmente é um bocadinho mais, digamos que, equilibrada em termos de nutrientes, uhum. ou seja, principalmente com aqueles que são os macronutrientes fundamentais, que é o azoto, o fósforo e o potássio, não é o NPK, mas, mas tem outros materiais em termos de matéria orgânica que depois, à medida que, se vai, que elas se vão desenvolvendo, elas vão acabando por a bexarada que vai, vai aparecer, que vai acontecer e que vai surgir vai ajudando a degradar e, portanto, todos os micronutrientes, elas vão tendo... vai alimentar a nossa plantinha, sim, não é? a nossa exato. artícula. Sim, E durante 60 dias, à partida, não precisas muito preocupar. É claro que, quando nós, nesta altura do de primavera-verão, outono, de primavera, verão, outono inverno, não, primavera-verão, tudo cresce mais depressa. Portanto, se tiveres cultivos que começam a ficar meio estagnados, podes ter que fazer uma fértil rega. Agora, nestes próximos, lá está, um mês e meio, não vamos nos preocupar já. Uhum. A partir daí, sim, vamos ter que olhar e perceber... Porque vamos ter que adicionar alguns nutrientes, porque eles vão ficando, vão se escutando à medida que vão crescendo. E mesmo se, por exemplo, tem uma marquise que é fechada, não leva com muito sol, não há problema de fazermos estas hortas... Há problema, portanto, a questão hum. do sol, ou seja, quando eu digo adaptar ao espaço, é adaptar ao espaço que tu tens em termos de área e também disposição solar. Pois. E aí sim há tabelas, inclusive no meu livro eu tenho sempre essa indicação de quais Verdade, são, solito. de facto, e, e de quais são os cultivos de sol pleno e quais são os cultivos de meia sombra. Os cultivos de sol pleno são, o que é que significa sol pleno? São os que precisam de pelo menos 6 horas de sol ou mais. Os de meia sombra, como por exemplo seria o caso da alface. Gostaria. Está aqui na tabela, não está? Sempre tem aí tabelas que indicam isso, certo? O sol pleno, se é meia sombra. Por exemplo, a alface é um cultivo de meia sombra. Hum, não precisa do sol pleno. A beterraba, os rabanetes, lá está. São cultivos que até ficam mais cá embaixo, se reparares. O tomateiro vai crescer um bocadinho mais alto. Tudo o que são legumes, frutícolas, que são o tomateiro, o pimenteiro, a courgette, vão ser sempre cultivos que vão precisar realmente ter sol pleno. Ou seja, são seis ou mais horas de sol. Pois, temos mesmo que terem atenção em todo Exatamente. Então, de artigo queremos plantar, Isso. ver o espaço que temos. E ver se, calhar... se temos sol. Sol, umidade. Sol. A umidade deve ser sempre gerida no sentido de nenhuma planta gosta de ser encharcada. Pois. Não há plantas que gostem de ser encharcadas. Quase tudo é difícil. Não não toleram a seca. não é A seca quer quer dizer ficar o substrato completamente seco, mas, mas não gostam de ficar encharcados. Portanto, ou seja, vamos precisar ir mantendo uma regular umidade aqui no nosso substrato. Eu sugiro sempre uma rega automática, mesmo que seja em, em barandas uhum. eh, imagina, duas floreiras como esta já se justificavam um sistema automático micro, de uma, uma regra, micro, uma micro que, que já existem também vocês também têm uma série de opções uhum. disponíveis eh, que mesmo que não hajam pontos de água numa baranda, há soluções hoje em dia que dá para adaptar a depósitos é? que conseguimos fazer essa gestão e que nos, depois nos salvam bastante tempo em termos de, de nós temos que ir regar mas não só por isso por causa da própria gestão da água. Ou seja, acaba por ser mais facilitada. Um, e poupamos água, não é? Que vamos por poupar água. Vamos começar com as mãos vamos na terra. A isso. <risos> vamos lá. Vamos começar com as mãos na terra. Ok. Começar na prática. Então é assim. Marta, eu vou-te dar o desafio sem dizer nada. Okay. ok. Eu já sei que não tens muita experiência. Tinhas medido antes de começarmos este workshop. Mas por pois isso é. mesmo, eu vou-te dar aqui o desafio de plantar fazer essa conjugação. Uh, do morangueiro com o espinafre que é uma boa ligação, tá bem Sim. já fica a indicação para as pessoas que estão a assistir lá em casa a alface, como te digo é amiga de todas vais plantar alface, agora eu não te vou dizer quantas alfaces, quantos espinafes meu Deus <risos> é uma gestão que vai ser feita por ti ok, no final eu vou dizer se está bem ou não está bem ok vou-te ainda sugerir que acrescentes aí uma flor eu gosto muito de acrescentar flores na, na, na horta e vou-te sugerir que aí um amor perfeito um amor perfeito e vais ter que dividir ainda um espacinho onde tu fores plantar o amor perfeito. Vais dividir. Vamos tentar pensar. Só te posso dar esta sugestão. Okay. Imagina que tens esta floreira que são cerca de 35 por... Deve ser cerca de 75 por 80, 80 não? 80, exatamente. Por aí. as dividiste isto, imagina, em três partes iguais. Ok? Ok. Está bem? Vais fazer assim. A e a Susana vai fazer assim. aí nesse lado? Eu vou fazer deste lado outro tipo de plantações, depois vamos, vamos partilhar o que é que cada uma fez. Ok. Portanto, o que é que eu tinha a dizer? Onde tu plantares o amor, o amor perfeito, uhum. deixas o espaço. Portanto, vais só plantar o amor perfeito, porque ainda vais ainda assim semear ali um feijo, dois, três, quatro feijões. Vamos okay. semear. Vamos Começa pelo amor perfeito, então? Começa por onde tu quiseres. Ok. <risos> a gente já vai analisar aí o que é que tu Ai, fizeste. meu Deus. E eu vou plantar deste lado o tomate. Alface para tu vês como é que em pouco espaço nós vamos conseguir plantar tanta coisa. A e cibola. para tirar esta florzinha do vaso, aperta um bocadinho, não é? Boa. E puxo. Não é difícil. Muito bem. Ok. Não está não tá nada não tá nada complicado. Realmente ela consegue desenformar facilmente. Se reparar, não está aqui demasiado enraizada. Uhum. Tá bem. Quando ela está demasiado enraizada não é o caso. Uh, devemos às vezes soltar um bocadinho a raiz. Aqui não é o caso. Principalmente quando as flores, quando a planta está cheia de flores também devemos evitar, no caso, mexer demasiado nas raízes. Okay. Portanto, ela está ótima, não está aqui, não precisas de fazer grandes complicações, é só... Muito o... bem. Então vai plantando o que eu vou plantando deste lado. Quero muito ver bom. as quantidades, como é que tu te safas uhum. aí com as quantidades. Eu também vou pôr as luvas, que é para ver se salvou as, as minhas mãos. Costumam usar luvas ou não, Olha, dá, nem né? sempre. Para as quase nunca utilizo luvas. Mas estas são muitas giras, não são? Estas são <risos> muito giras, também são aqui da nossa loja. É para ficarmos aqui a combinar as luvas. isto é engraçado, luvas. porque a pessoa compra isto e vem tal e qual assim, portanto, é retirar e colocar diretamente exatamente, na terra, exatamente. digo Exatamente, agora pensa, é no espaço, eu, eu sugeri até, era se calhar, portanto, divide o espaço como tive, em três Sim. partes e tenta perceber quantas é que tu aí consegues colocar encaixar. É preciso teres noção de que Estou a alfacinha vai crescer. Olha, Marta, a alface é assim, não é? Pequenina. Isto é uma bebê. Vai crescer, Durante claro. os 60, 45 a 60 dias, que é o tempo que tu vais esperar para colher, só para teres uma ideia, ela vai crescer, vai fazer uma roseta. Claro que não precisa ficar tão grande que mais que tu vês no supermercado. Ok? Mas tens que pensar que ela vai ter que ter algum espacinho. Então, okay. tem isso em consideração. Então, vamos lá. Vais pôr um morangueiro? Vou pôr um morangueiro. Ok. Vou pôr aqui ao pé do amor perfeito. E a Susana aí desse lado está a pôr o quê? Eu vou plantar aqui deste lado o tomateiro. Ok. O tomateiro. O que é que continua, eu já estou a fazer continua. mal? Eu ia-te dizer para juntar o, o, o morangueiro com o espinafre. Posso pôr o espinafre Por aqui ser, ou não? Posso pôr, podes pôr espinafre, exatamente. Exatamente, podes pôr espinafre. E depois podemos pôr o feijão, o feijão lá ao fundo, está bem? Eu já plantei aqui o tomateiro. Ora bem, vamos lá ver então. Vou plantar. Você até me dá vontade de ter mesmo uma horta em casa. Vai ser desta que vais ter a tua horta Acho então. que sim. É tão bom termos alimentos biológicos. Sabemos de onde é que vem. Verdade. Verdade. E às vezes só não tens que ir, não tens que ir de propósito às vezes já à rua buscar um pé de salsa. Por exemplo, nem que fosse só pelo pé de salsa como possível. É verdade. Ou quantas vezes uh, buscar umas folhinhas para adicionar aquele toque especial à nossa, à nossa salada. Uh, Bem, é algo que eu, eu, eu hoje, num workshop que fiz de manhã, muita gente partilhava desta ideia presencial que fizemos na loja, uh, que é curioso. Muita gente partilhava desta ideia. O benefício não é só colher os tomates ou colher as alfaces, O benefício é a sensação não é, de felicidade do que nós temos quando vamos colher. Ou seja, aquela sensação boa de, de chegar ali e, e esta parte do contacto com a terra, eu por acaso agora estou de luvas, mas mesmo estando sem luvas, acho que, que é muito bom. É por aqui. Então, olha bem, vamos ver quantas é que nós vamos conseguir aqui encaixar. Bem, vou pôr este aqui. Não sei se ainda acaba algum. Eu já vou ver, já vou ver. Isso está? Isso está, parece-me estar aí bem. Mas, mas só no final é que eu vou ver, Marta. Tu nunca plantaste, nunca tinhas plantado antes? Nunca tinha plantado antes. Bem, ok. Às vezes dou assim um olhinho nos workshops que fazemos aqui no E.R.A. Mas nunca tinha plantado, é verdade. Mas agora vou sair daqui uma profissional. <risos> e aqui está, está aqui está quase. Aqui está quase. Aqui está quase. Aqui só me vai faltar aqui uma parte que eu já vou explicar qual é que é. Vamos ver qual é que é aqui a lógica que é para no final a gente fazer aqui uma avaliação do que é que nós conseguimos colocar. É importante, muitas vezes, lá está a conjugação. A conjugação já foi pensada. Hum, apesar da nossa, da nossa, no fundo, Queres que eu seguro? Que eu seguro, eu seguro. Obrigada. Eu seguro. Vou pôr aqui estas sementes. Não vale em... falar. É só no final. Okay. Então, okay. vou fazer a apresentação da minha horta. Ok, muito bem. Morango, aqui a conjugar com espinafre. E aqui dei o espaço para a alface depois crescer. Portanto, só com os quatro. Boa. E aqui o amor perfeito para dar assim uma cor à minha hortinha. Uma cor à tua hortinha. Muito bem. E os espinafres vão, entretanto, também crescer um bocadinho e pudeste aproximar-te-os mais por algum motivo em especial, porque tens uma noção de que o espinafre não cresce também tanto. Acho que a alface cresce mais. Cresce mais, portanto, tens -te um bocadinho mais espaço entre as alfaces. Ok. E eu posso dizer, Marta. <risos> Passei. <risos> que passaste. Não está a 100%, mas está muito bom era uma principiante, portanto estás de parabéns. Boa, agora Com as ajudinhas, aqui pronto. com as ajudinhas eu não te fiz grandes ajudas. Eu deixei de ter aqui exatamente o desafio de experimentar fazer a tua plantação. Não foi feito bocadinho. mal. E não correu mal toda. Aqui a única sugestão que eventualmente eu aqui daria seria afastar um pouquinho o morangueiro. Aqui desviá-la um bocadinho, está demasiado próximo aqui do, do nosso amor perfeito, e mas não, não era muito grave, muito, não era muito grave. E não faz mal. Não, não faz mal, não faz mal porque como tu sabes, já percebeste aliás que as folhinhas dos espinafros não é, elas não vão crescer tanto, não vão ter aqui uma roseta alface. tão alface. grande como a alface. Então, uh, aqui, qual é que ainda pode ser o tal aproveitamento que nós vamos fazer aqui da alface. Alface do, neste caso, afastaste as alfaces a cerca de 15 centímetros. Uhum. Isto, nós quando plantamos numa floreira, no, no, neste caso, num vaso, nós podemos aproximar um pouco mais os cultivos. Se tivermos em consideração que os vamos colher de forma escalonada. Estava a tentar arranjar aqui um espaço, mas tá também não este. é não é problemático. isso está bom, está, assim. ótimo. está bom assim. Não vamos plantar hoje a courgette, mas a courgette, imagina, poderia ao invés de ter aqui o tomateiro, já vou-te explicar aqui, podíamos pôr a, a courgette. Ali, a alface... Tu colocaste as mais próximas, o que significa que podes começar a colher a primeira quando ela não tiver ainda o tempo completo. Portanto, não há aqui um tempo completo que tu dizes Ah, só vou colher mesmo quando ela já tiver esta forma, não é? Portanto, poderias deixá-la estar. Como eu ia sugerir para semearmos o feijão, ok? e como o feijão tem um tempo de cultivo diferente daquilo que é alface, eu vou tirando aqui as luvas que eu realmente Sim, eu prefiro estar sem luvas, acho mesmo. É, não é? Mais, mais, acaba por ser mais confortável. Então, o que nós podemos fazer era retirar e só deixar três alfaces, muitas vezes a forma de nós ganharmos espaço é, ao invés de plantarmos em forma de quadrícula, é plantar em forma, neste caso, triangular, percebes? Consegues afastá-las um bocadinho mais, repara, fiz aqui este género de triângulo, uhum. e aqui se tu tirares uma, se fizeres essa escolha, podes semear nesse intervalo o feijão. O que acontece é que enquanto o teu feijão germina e começa a crescer em altura, a tua alface está quase pronta para tirares. Percebes? O feijão não vai ser um feijão que vai crescer demasiado. Há vários feijões, há uns feijões que são anão, Nossa, que, portanto ele cresce um bocadinho. Acho, acho que tinhas é aí feijão é verde. Eu sugeria feijão eu porque ver. o feijão é um cultivo desta época também. E também conjugaria aqui bem, deixa-me ver. Trouxe este, este. aqui. deixa-me ver, o feijão catarino, feijão grão. Este aqui cresce Olha, na foi o único que eu trouxe, Susana. Não tens mais? Deixe-se aqui. Estas são as nossas sementes biológicas: tem o tomate uma decoração de boi laranja. Sim, mas este aqui não íamos semear. Porquê? ela O que é que eu aqui sugiro, neste caso, nesta horta, nesta floreira, que nós já temos aqui esta conjugação de plantações, semear o feijão? Será uma sementeira, neste caso, que é um tipo de cultivo para semear de forma direta no local definitivo. Estes cultivos são cultivos que eu sugeria, iria sugerir semear em viveiro. E nesta altura já começa a ficar, ou seja, a março já é o último mês para nós semearmos o, o tomate, tomate, para depois termos tempo de o transplantar, de ele crescer assim para transplantar. Não sei se me faz entender. Porquê? Para ele chegar a este ponto, ele tem que esperar cerca de mês e meio, percebes? Portanto, só irias ter tomate já pronto para transplantar, uhum. lá para finais de abril. Não, é não, é, não era problemático. Portanto, ainda poderias semear tomate. Mas se fosse semear tomate, iria semear em viveiro. O que é que é semear em viveiro? Semear num bazinho assim, ou até em tabuleiros, como vocês têm aí. Tens aqui um exemplo deste tabuleiro. Este aqui. Uhum. Okay. Quer retirar, -se. Não se, precisas, não, não precisas. Ou seja, seria, irias semear num local protegido. No fundo, uma mini estufinha. Porque o tomateiro, dificilmente, tu agora, com uma sementinha pequenininha, que são muito pequenininhas, irias colocar aqui, percebes, e garantir que ele... Que Sim. vai germinar Sim. e vai se desenvolver, até que, até que ele fica assim, demora realmente mês e meio. Portanto, iria aconselhar a fazer isso. Já o a feijão, planta. aconselho a fazer sementeira direta. Portanto, algumas sementeiras que podem ser diretas, o que é que significa direto? Eu sei que estou a falar o que é que é <risos> esta história do direto. É direto, é no local definitivo onde se vai desenvolver a planta. Ou seja, não vais okay. transplantar. Vais colocar ali, ok? E está, está pronto. Queres semear feijão? Vamos lá. Vamos lá semear feijão. Portanto, o feijão... Aqui, normalmente nas sementes, estás a ver, vai-te dizer que podes começar a semear no final de inverno, início da primavera, que é exatamente esta altura. Pois, porque na embalagem depois temos essa informação toda. Tens esta informação. Atenção que se forem uh, sementes portuguesas, normalmente está adequado. Uhum. Às vezes algumas sementes, se forem importadas, é importante ter isso em consideração. Claro Os calendários são aproximados, podem não ser exatamente aqueles que às vezes estão em algumas sementes. Aqui esta, acho que é uma marca também, se não me engano, portuguesa, portanto também há partidas está. Depois, por vezes, tem aqui indicação de qual é que é o espaçamento, repara. 30 a 40 cm neste Pronto. caso. Pronto, ou seja, aqui daria para semear aqui só dois, três pezinhos. O que é que tu podias fazer? Semear nos intervalos das alfaces. Agora tu dizes-me assim, Susana, mas elas estão muito próximas entre as alfaces, não dá espaço. Fazias um triângulo aí de sementeira, vou-te sugerir que o faças, mas aqui poderias fazê-lo porquê? Porque, como disse, enquanto o feijão está, começa a crescer, é o tempo da minha alface sair. E isto é uma forma de rentabilizarmos... Pois, a alface e fica o feijão Isso. e ficar a germinar sozinho, Exatamente. com o espaço todo para ele. Esta, esta lógica de nós rentabilizarmos o espaço, que é conjugar cultivos que são benéficos, entre aspas, que são amigos, uhum. mas não só pelo facto deles se poderem conjugar e serem amigos, rentabilizar o espaço, mas tem tempos de cultivo, neste caso, diferentes. Ou seja mais, se reparás, um cresce um, um bocadinho mais para altura. para crescer mais rápido e retirarmos da floreira. E depois o feijão ter o, o tempo dele para crescer aquilo que precisa. Exatamente. Pronto, o feijão é fácil de semear. Eu vou-te okay. vou preparar aí, já então, aí quatro feijões intercalados. Podes semear dois em cada sítio. Normalmente semeia-se sempre dois a dois, porque não germina um, germina então, o outro. Então, tem que tirar uma alface, certo? Que é para ganhar aqui espaço. Pronto, tenta tirar uma alface e deixas três, exatamente, três alfaces. Bem. E agora vais semear nos intervalos das alfaces o feijão como é que tu farias em termos um feijão de... podes fazer dois de uma, de, num sítio só que é uma prática que eu aprendi com os meus avós <risos> e que os meus pais quando iam semear feijões que eles diziam sempre se não germina um experimentamos semear ah, dois cada vez dois a dar <risos> É uma, uma, uma boa prática que nós então, podemos fazer. Então, fe... abri um buraquinho, okay. coloquei os dois feijões e estou a tapar okay. com terra. Faz, faz outra vez. Aqui, aqui quero ver aqui a, mais a profundidade menos. do feijão que vais colocar. Sim. Ok. Vou só pousar estes. Vais fazer mesmo com a mão. Boa. Mais ou menos assim. Boa. E tapo. Atenção, se fosse uma semente mais pequenina, por exemplo a ervilha, que seria uma semente um bocadinho mais pequenininha, este feijão é bem grandinho, Uhum não precisarias de colocar tão, profundo, tão profundamente. Como é que tu sabes qual é que é a profundidade, a profundidade a que colocas a semente? É sempre proporcional ao tamanho da semente. Ah, ok. Está bem? Ou seja, normalmente a profundidade deve ser entre duas a três vezes o tamanho da semente. Então ah, até foi mais ou menos. Está, o tá olho. <risos> ou seja, intuitivamente tu tens o dedo verde, Marta, para plantar tá e para semear. Já vi que sim. Portanto, tu conseguiste, lá está intuitivamente, conseguiste colocar-a na profundidade adequada. Portanto, colocaste aqui um feijão, colocaste ali outro e ainda poderias colocar, por exemplo, ali naquele intervalinho, mais outro pezinho de feijão. O que é que nós depois teríamos que fazer? Este feijão, por acaso, é um feijão que trepa. Oh, Susana, só uma pergunta. Se eu, por Sim. acaso, colocasse mais fundo... E se ia impedir que o feijão conseguisse germinar? Sim, é uma das razões pelas quais, uh, pelas, sim, pela qual, neste caso, algumas das sementeiras não correm bem. Uhum. Há muita gente que diz, Susana, eu não consigo ter grande sorte com as minhas sementeiras. Porque um dos problemas, não é só este, mas um dos problemas é exatamente a profundidade ser inadequada. Ou seja, colocarmos, imagina, as sementes demasiado profundas, o que acontece é que se a semente pois for... Pois não ganha força. Exatamente, se ela for muito pequenina e se for colocada muito embaixo, ela vai apodrecer no meio do caminho, percebes? Ou seja, com a água que nós vamos ter que entretanto regar, ela, antes de germinar, ela já, já se perdeu, literalmente. Já ficou lá. Exatamente. E isso acontece muitas vezes, não só neste tipo de sementeira direta, que é uma sementeira no local definitivo, mas também nas sementeiras, e acontece ainda mais nas sementeiras que nós fazemos em viveiro, com sementes pequenininhas, como é o caso da semente, de, de, aliás, daquelas que estávamos a ver ali, do tomate, é muito uhum. pequenininha da courgette, da courgette não é tão pequena, a courgette já é mais parecida quase com, a, com uma semente de abóbora, da brinjela, do pimento, são sementes muito pequenas. E a forma de pequenos. semear é sempre igual? É sempre igual, devemos depois tapar bem, não é? E, claro, molhar. O molhar deve ser sempre uma molha sem encharcar, ou seja, deve ser sempre, neste caso, se fossem sementeiras em de viveiro, deve ser até com um pulverizador, Uhum. Um pequeno aborrifador. Só para, para a terra ficar Só para úmida. Tu, exatamente. Bem úmida, mas sem enxergar. Aqui nós também vamos fazer a rega, já vamos falar sobre a rega, mas antes disso, para tu não te esqueces que semeaste o feijão, falta fazer aí uma coisa que é importante. A identificação. Isso. E a Susana não vai pôr aí uns feijões? Eu não vou semear feijões não? deste lado, não. Eu se não? calhar vou fazer outro tipo vou de cemitério, aqui se estiveres aí, mas... Poderíamos fazer aqui uma sementeira, por exemplo, imagina de umas flores, que aqui me faltam flores deste lado. Eu não sei se tens mais flores aqui para semear. Flores? Uh... Não. Tenho esta aromática. Tens aqui a salsa e já pus também aqui o bolinho. Também podemos um misturar as aromáticas. Também poderíamos, uh, sim, também seria uma boa opção. Olha, tenho aqui uma capuchinha, que eu por acaso adoro, gosto imenso desta flor. Que é uma flor comestível ainda por cima. Ela está germinada assim. E é picante. É, tem um toque picante, conheces? A capuchinha, Sim. pronto. Ah, Provei é uma... ontem, por acaso. Foi? <risos> que giro. No live streaming ela da é toda... Fernanda Petelho, é, ela, Lagochal, ela Eu gosto muito de ter a capuchinha também na minha horta e no meu jardim. Ela dá flores bonitas, não é? A flor é comestível a é folha é comestível E depois é super interessante ela na horta, não só porque vai dar cor, tem dar várias cores, a laranjada amarela mas também porque ela tem tendência sabes se existir algum tipo de praga que venha a surgir ela limpa um pouco essa praga ou seja ela atrai essa praga e essa praga não ataca as flores que nós as plantas ah, isso é quase queremos. obrigatório ter nas hortas é eu digo sempre que a capuchinha é sempre uma excelente opção principalmente para quem tenha até espaços maiores imagina quem tenha quintais quem tenha enfim, às vezes aqueles espaços que não sabe muito bem o que é que há de fazer e vai ficar ali o solo com ervas daninhas, porque não teria então a capuchinha, que é uma boa opção. Porque ela estende, ela estica, sabes, com os braços, dá muitas flores e fica bonita. E depois é comestível e atrai, como se diz, a bicharada boa. Pronto. Abelhas. Se existirem pragas, ela acaba por limpar a horta, ela chama-se isso uma planta, chama-se plantas armadilha ou plantas, no fundo, que limpam, uh, acabam por ser... Aquilo umas... que não importa nada Aquilo para Aquilo que não importa. Horta tu cortas as partes afetadas e ela aguenta perfeitamente bem, ela volta a renovar, então é excelente. É Acab... uma flor que também não cresce muito. Não, não cresce muito. E tu podias, Por exemplo, podias para rentabilizar o espaço, já te vou explicar aqui a minha, nós estivemos a ver aqui a tua. Para rentabilizar o espaço, eu poderia colocá-la aqui num cantinho. Eu até poderia tirar aqui esta cebola para aqui, para este lado. E, e ela... as cebolas também não precisam estar muito profundas, não é? Pois não, não, não, exatamente. E ela imagina, tendencialmente vai tombar um pouco e ela até poderia Fazer sair. um efeito bonito. Exatamente, fazer aqui um efeito bonito, sabes? De ficar pendente, porque ela tanto dá para trepar, como dá para cair. Mudar para estender, então é super versátil. Adapta-se ao sítio onde está. Exatamente. Então, nós já temos aqui a identificação o feijão, do nosso feijão. Okay. Faltaria aqui, sugeria sempre colocar o feijão, neste caso a variedade e a data que tu semeaste. OK. Só para tu depois teres uma noção há quanto tempo é que semeaste, por norma o feijão entre sete a 10 dias está cá fora, só para tu perceberes o que é que está a acontecer para depois não te esqueces. Imagina que semeias aí duas ou três variedades, então é importante às vezes colocar a data. E, e isto é tipo, aqui... semear e colocar logo a identificação, porque Sim, muito facilmente convém. nos esquecemos Sim, repara, onde isto é que esquecer? Sim, imagina que semeias aqui também outras variedades, outras flores. Uh, poderias aqui já transplantar o espinafre, mas também poderias semear tu o espinafre. Uhum. Então é melhor fazermos logo essa, essa identificação. E Boa. o que é que aqui faltava no final para ficarmos antes ainda de regar? Uh, eu já te vou explicar o que é que eu plantei aqui. A cobertura de solo, que nós neste caso não temos. Teríamos aqui, se não me engano, acho que deve ser aí se calhar a... A casca, casca, de, a casca de pinheiro. Mas a casca de pinheiro, no caso da horta deste Essa. tipo de hortícolas, se fosse só morangueiros, eu faço com esta casca de pinheiro. No caso se é só morangueiros, por exemplo, imagina uh, frutos uh, vermelhos. Imagina que poderia ser, sei lá, framboesas, morangueiros, uh, eu tenho isso tudo mesmo uhum. implantados em vasos Portanto, podemos ter no caso dos frutos vermelhos, eles gostam e aceitam um pH um bocadinho ácido do, do solo, do solo ou do substrato. Então, a casca de dinheiro poderíamos utilizar para cobertura. No caso, Mas isso serve exatamente para quê? Só pronto, para cobrir? O, o que é que é esta história da cobertura que eu te estou aqui a sugerir? A cobertura é para evitar... Primeiro, há muitas, muitas vantagens em fazermos aquilo que chama-se cobertura com as nossas palhinhas, uh, ou para protegermos aqui o nosso substrato, o nosso solo, para evitar que haja tanta evaporação da água, não se perca uhum. água por evaporação, mas também que ela própria, quando, quando quando cai da chuva, temos tido limitação de chuva, infelizmente, né, com pouca água, mas quando ela surge, quando às vezes, imagina tem uma grande chuvada, ela não vai respingar tanto as plantas, as plantas ficam mais limpas e mais protegidas de serem também atacadas por, às vezes, doenças, sabes? Porque as doenças muitas vezes surgem também por fungos e micro-organismos claro, é que vida. podem estar também aqui neste substrato ou no solo. Imagina que isto poderia ser até, no caso de pessoas que têm um jardim, também poderia ser plantado no jardim, plantado no solo, na terra. Então será sempre interessante pormos uma cobertura que é feita com que materiais? Olha, poderia ser, por exemplo, a, sei lá, a serrinho de madeira, uhum. se não for tratada. Eu sei que nem sempre se encontra. É? Mas, mas, mas se não for tratada não há problema. Poderia ser a palha. A palha aí já é, tem que ser mesmo aquelas lojas que vendem às vezes, produtos mesmo até mais pra, pra, para pra, animais. Pra, mais pra animais eventualmente. Obviamente. Ou até se as pessoas tiverem relevados em casa, podem fazer um aproveitamento dos relevados. Quando são cortados os relevados em termos de manutenção, ao invés de deitarem fora ou colocarem no compostor, obviamente que é sempre uma boa sugestão o compostor. Uhum mas por vezes podem ter muita quantidade dessa relva cortada, então deixarem secar um pouco e depois colocar, por cima. E colocar faz quase o efeito da palha. Exatamente. Ela acaba por depois por libertar algum azoto que vai que vem com essa matéria, não é, com esse com esse material um, e vai fazer esse efeito de cobertura. Portanto, que faria bom. aqui uma cobertura. A casca de pinho também fica mais bonito. Fica, acho. fica bonito. Só que a questão é da casca de pinheiro, não é às vezes adequada para todo o tipo de horta. Lá está, para todo tipo de plantas, porque as plantas da horta, maioritariamente, preferem um pH mais neutro. Okay. E como ela tem tendência a acidificar, percebes? Eu aconselho, em algum tipo de arbustos, em algum tipo, sim, de plantas até mais ornamentais, vê-se muito porque fica bonito, mas no caso da horta, em que tu, principalmente, vais, muitas vezes, tirar as alface e queres, às vezes, plantar outra coisa, não é? Então é, é menos prático e pode acidificar um pouco, portanto não é aquele que eu mais sugiro, okay. não é o mais recomendado para a maioria dos cultivos da horta. Para algumas situações excepcionais sim. Queres que eu te diga o que eu plantei deste lado? Quer é sim! <risos> então, e falta aqui algumas coisas importantes que é, supostamente vamos ter que colocar um tutor, o tomate ainda está aqui um bebê, um pequenino bebê, o tomateiro é um tomateiro de crescimento. Alguns que são com variedades mais anãos, mais, mais pequenininhos, não crescem tão em altura. Mas a grande maioria deles tem um crescimento indeterminado. Portanto, teríamos que colocar o chamado tutor. Que vai ajudar que, é. que não vá para os lados. Exatamente. Não, não o caia. tutor é um pouco isto. O que é que é um tutor? Muitas vezes perguntam O que é que significa o tutoramento das plantas? É isto. É eu dar-lhe um suporte à planta para que a minha planta consiga não tombar com o vento, não é? Neste caso, vamos colocar aqui... É saber então. a direção que tem que crescer. Exatamente, ou seja, claro que não é só isto, porque o tutor, repara... Ele podemos agora. Podemos cortar o tamanho que quisermos. Sim, mas ele, ele à partida, imagina, aqui está, está um tutor bastante alto, <risos> mas atenção que o tomateiro este aqui é bem Acresce capaz muito. de crescer isto, sim. O que é que vai ser necessário? Atenção, que o tutor não é só colocarmos aqui um suporte. No caso do tomateiro, ele não tem sistemas, não tem gavinhas, não tem uh, nada que o, o prenda literalmente aqui, percebes, a, a este, este suporte. Portanto, era preciso arranjar umas. Isto? Eu acho que até tinhas aí alguma. Exatamente, tens essas opções. Era preciso arranjar algumas anilhas ou outros sistemas, poderia ser também com alguma com algum. enfim, algum fio. Às vezes sabes uma coisa engraçada que eu também gosto de utilizar, gosto sempre de fazer reutilizações de materiais. Imagina as colãs que <risos> nós que senhoras se utilizarmos colãs e as colãs rompem e vão para Aquelas o lixo. Aquelas que rasgam muito, muito facilmente. Exatamente. Mesmo. Uma coisa que podes fazer é pegar, corta os pedaços dessas colãs e elas acabam por não magoar a planta e daria para aproveitar. Seria uma sugestão. Outras sugestões práticas já existem no mercado são realmente este género de anilhas em que tu vais colocar e vais atar e depois, neste caso, só para a tua planta ir sendo mesmo conduzida. Mesmo assim bebê? Sim, mesmo assim bebê. Claro que neste momento não precisava já de o fazer. Eu estou agora a aprender pouquinho para não magoar a planta. E naturalmente também a melhor forma de o fazer era em sistema doito. Eu não fiz aqui da melhor maneira. Mas a ideia é que tu vais ter aqui segurando a tua planta. E o tomateiro, atenção, ele vai crescer, se deixares crescer, de facto. Ele vai crescer e vai ramificando porque os frutos vão sair do nosso, do nosso caule principal. Portanto, ele tem mesmo que ser, tem que ser suportado porque senão qual é a tendência? É ele cair, tombar. Claro. É uma planta muito pequenina, não é linhosa, não é? E vai ter que suportar o peso dos frutos, portanto, ele vai ter mesmo que ser, neste caso, suportado aqui ao tutor, uh, que é para lhe dar o tal suporte. Depois, o que é que eu plantei além do tomate? Plantei as cebolas e, se reparares, coloquei aqui as cebolas aqui à beira. As nossas cebolas, o que vai crescer é a à parte da raiz. É? Exatamente, aqui à volta. É parte da, da nosso, do nosso bolozinho, não é? A função é um bolo que vai crescer. Portanto, nós não precisamos, e disseste bem, não devem ser demasiado enterradas. O que tem que ser, eu aqui vou mostrar-te, será só a mesma parte da raiz. Toda esta parte do bolo no fundo, que se desenvolve, que é um calmo um pouco engrossado, pode ficar, e deve ficar, cá fora. Vamos okay. a ver? Não precisa de ser demasiado enterrada, que é um erro que muitas vezes as pessoas fazem ao plantar a cebola. E que é que eu estou a colocá-las aqui um bocadinho à volta? Porque elas, de facto, não precisam de muito espaço para se desenvolverem. Pronto, não precisamos de encostar tanto, podem ficar um bocadinho mais assim. Porque crescem para baixo, não é? Exatamente. Não precisam... baixo da terra. Exatamente. E assim é uma forma de rentabilizarmos o espaço. Percebes? Porque estes matéria... Conseguimos sempre plantar aqui no meio. Sim, aqui exatamente, daria sempre para enquanto isto, as nossas, estas duas alfaces ficam prontas, aqui a minha, a minha capuchinha vai aumentar aqui este espaço e ainda fica bonito aqui o meu cebolinho que eu vou cortando como aromática e que depois me vai dar umas flores muito bonitas. Portanto, também uhum. depois joguei o cebolinho, mas poderia ser a salsa. Repara, podia ser a salsa, que eu acho que até estava para aí um pezinho de salsa. Está sim. Ou uma flor. Podia só ser flores. É esta, não é? Sim, poderiam ser outras flores. Imagina que querias, sei lá, mais flores, além da capacidade. Dar mais cor, por Podia exemplo. Podia ser. Sabes que esta também é comestível. É esta? Ah, sim. Esta aqui, que é o amor perfeito, que muitas pessoas às vezes não têm noção, mas se os amores perfeitos também são flores comestíveis. Todas elas, tanto as tantas pequenas como as grandes. Muito bem. Estas aqui também se dão todas bem. Estas aqui também se dão todas bem. Ah. Agora. Para dar, para cuidados dar... é que vamos ter. É isso. que Cuidados é que vamos ter. Cuidados é que vamos ter. Primeiro, acabamos de plantar. O que é que é preciso, Marta? O que é que está aqui a faltar? Água. Regar. <risos> Boa! Eu vou buscar o regador. Boa. Então, ele está para aqui. Ok? E agora és tu que vais regar, então. É importante este chuveirinho, não é? Na ponta. Não, não é obrigatório. Eu esse não logo muita isso, água. Esse pode ser importante devagarinho, devagarinho, devagarinho. Principalmente nas, principalmente nas sementeiras. Principalmente nas sementeiras, percebes? Nas sementeiras que tu fizeste, de facto. Porque podias também controlar aqui o. o Agora pus muita água. Não, não há problema nenhum, não? Não. tenta não deitar em cima completamente a planta, Regas sempre à volta, à volta. devagarinho, não demasiado, neste caso, tenta adosear aí o caudal da tua água. Aqui nas sementes também posso regar, à vontade. Sim. Eu aí tirei para ser mais fácil tu gerires aí o caudal. Não gosto deste regador, tinha que <risos> ser mais pequenininho. <risos> tinha que ser outro com um caudal mais pequenininho, ok. Acho que está bom. Pronto. Aqui, qual é o importante? O que é que é importante, primeiro, em termos de rega, é evitar molhar muito as plantas por cima. Uh, por cima. É claro as que as pessoas vão perguntar, muita gente pergunta, Susana, mas então as plantas da horta não podem apanhar água da chuva? Podem. É a melhor água, não é? Para as plantas beberem. Posso pegar essas? Sim, claro que sim. Agora, quando nós vamos fazer uma rega com a água, neste caso, da rede, não é? Devemos evitar fazer uma molha em cima das folhas, que é para evitarmos que as nossas plantas fiquem tão suscetíveis a pragas e doenças, está bem? Idealmente isso, fazer sempre, sempre a rega no pé. Sempre a rega no pé. Agora, importantíssimo é, quando eu acabo de plantar, que foi o caso do, daquilo que eu fiz aqui, uhum. devo regar bem. Regar bem. O que é que significa regar bem? Garantir que todas as minhas mudinhas ficaram bem, bem regadas. Está bem? Ou seja, o que é que eu faria? Fizeste uma coisa muito bem, que foi regar com pouca quantidade. E o que é que eu faria agora? Regava uma segunda vez. Ok, ok, não tens Com que um o fazer qualidade <risos> também e garantirmos que a terra de tá cima. Isso. Fica ou seja, bem... regavas uma segunda vez, gasto pouquinho, em vez de estarmos ali a fazer, percebes? Em vez Mas de estar logo a momento, tudo uma vez, devagarinho. Regaste devagarinho, pouquinho de cada vez e agora regavas uma segunda vez, se fosse preciso, uma terceira vez, se tivéssemos dias muito quentes. Okay. É fundamental, garantir, fica tudo. E depois tudo é mais ou, ou menos durante quanto tempo? A, a periodicidade vai depender do sítio onde a pessoa tem a sua horta, do sítio, neste caso, a exposição solar, que obviamente tem, mas, acima de tudo, do sítio do país onde está, não é? Se é um sítio mais quente, um sítio mais, mais quente ou menos quente, se é mais úmido ou menos úmido. Se estivermos numa zona perto do mar, vamos ter sempre zonas mais úmidas, que não têm tendência a secar tão depressa, dependendo, se forem zonas muito ventosas, por exemplo, eu no meu sítio, no meu pátio, tenho um pátio onde tem muita exposição solar e tem imenso vento, ou seja, tem mesmo muito, muito vento. Então, então se calhar o tomateiro já era uma decisão... Não, eu, eu tenho sempre tomateiros lá. Agora, a questão é que a minha rega, obrigatoriamente, ela tem que ser mesmo automática no pé, ok? Mas... E nos dias quentes de verão, eu tenho que regar duas vezes por dia. Rego de manhã, logo fica em automático, não é? E ao final do dia, outra vez, porque senão o vento, quando ele acontece com o calor... Iria secar as plantas e elas não iam aguentar. Claro. E eu digo sempre: sola mais não é problema. Sola mais não é problema. E mais: algumas plantas de facto são mais sensíveis ao vento. Mas muitas delas também são sensíveis à falta de ventilação. Por isso é que é muito mais fácil tu cultivares no exterior, num do sítio que não tenha no proteção, do que num sítio, imagina, de uma marquise. Muitas vezes é mais complicado. No verão tens que garantir que haja ventilação. Até podes cultivar numa marquise, mas tens que dar ventilação. Uh, plantas que gostam de calor uh, e que aguentam bem com muito sol, por exemplo, imagina algumas do Mediterrâneo, até mesmo aromáticas, como alfaceia, alecrim, uhum. mas depois são muito intoleráveis as zonas que ficam demasiado abafadas. Por isso, que às vezes, há pessoas que me dizem: Olha, a minha varanda tem muito sol e eu não sei porque é que o meu alecrim morreu. Se calhar estava demasiado calor e não havia Era um ventilação. Muito fechado, pois. muito fechado, exatamente. Susana, para terminarmos, fazendo aqui um resumo daquilo que falámos, as partes mais importantes. Okay. Para quem quiser fazer uma horta em sua casa, quais são os cuidados? Assim, muito resumidamente, resumidamente, aquilo que falámos agora e dicas importantes. Dicas importantes. A principal causa, aliás, os 3, 4 erros então, que as pessoas não podem fazer, neste caso, ou devem evitar fazer para que as coisas corram bem. Exatamente. Sim, que corram bem. <risos> Exatamente, devem evitar fazer para que tudo corra bem. Primeiro, como eu digo, é escolher de facto o local indicado, ou seja, o sol indicado para os nossos cultivos, informarem-se um pouco, pensarmos um bocadinho aquilo que nós vamos plantar no nosso espaço. identificar -nos e acordo... o espaço que temos. Exatamente. Qual é o sol que nós temos naquele espaço? Se é um sol de sol pleno, vamos poder escolher todo tipo de cultivos, uhum. inclusive os de meia-sombra. Porque repara, este é de meia-sombra, mas ela vai ganhar meia-sombra à medida que o meu tomateiro vai crescendo em altura, percebes? E eu poderia pôr aqui outros vasos ao lado, como daria dariam um meia-sombra para o alface. Portanto, nunca é problema termos sol a mais. Okay. O problema é eu ter sol a menos. E não ter a ventilação. Okay? Pronto. Se tivermos sol a menos, é difícil tu comprares sol e pescar sol e pôr lá sol. <risos> então, primeiro, escolhes o local e percebes. Se só tens meia-sombra, o meia-sombra é 4 horas de sol, por exemplo, por dia, então escolhe estás tais cultivos que são adequados para meia-sombra. Inclusive, certo. é como já falamos, as alfaces, os tudo que é folhas, por exemplo, para saladas, etc. Primeiro escolhe o local certo. Depois, o volume adequado dos vasos para aquilo que vais plantar. Um tomateiro, de facto, precisa de pelo menos 20 litros. Esta floreira aqui leva, nós vimos, contabilizamos a terra que cerca 50, de 60. Sim, 60, 60 litros. O volume de 50 Isso. litros cheio mais um bocadinho. Isso. Portanto, poderíamos garantidamente se quiséssemos pôr aqui dois pés de tomateiro e para estes cultivos pequenos que precisam de pouco espaço, então dar o espaço adequado. Repara, um pet do mateiro, assim bebé pode parecer que crescia bem num vaso pequenino, mas não vai funcionar. Precisa Portanto, de espaço, okay? para ir espaço. buscar também os tais nutrientes. Exatamente, Portanto, o solo adequado e, o espaço e os espaços, nutrientes necessários, neste caso o substrato ser o adequado também. Mas lá está, um vaso adequado em termos de tamanho e o substrato bom. Apostar um substrato rico em fertilização, neste caso Indicados orgânica. Indicado para a horta. Exatamente, indicado para a horta. Muito bem. E depois não te esqueceres de olhar... Ok? Porque obviamente a rega também é importante, mas normalmente a rega que muita gente tem essa dificuldade de dizer assim, ah, rega mais, rega menos, de quanto em quanto tempo rega, aqui a regra é simples, é não deixares que isto fique completamente seco, mas nunca enxercares, não chegares aqui e não verteres no regador para encharcar por completo. Irregando regando devagarinho, Isso. se for preciso duas a três vezes. se tiver calor, mas, também, regas mais vezes. Aqui no livro <risos> da Susana tem tudo o que as pessoas precisam de saber sobre este tema, certo? É o que me tem dito, que é realmente um, um manual muito prático. Eu tinha em off perguntava à Susana se isto era um livro para totós. <risos> e é verdade. É para cultivarmos uma horta realmente em qualquer sítio. É, é que em qualquer podem sitio. encontrar este livro? Só? Olha, em todo tipo de sítios que vendem, em todo tipo de sítios, lojas de, de qualquer loja de, de grande superfície, de distribuição, mesmo lojas de... As FNACS, as Betrans, portanto, livrarias, qualquer livraria conseguem ter este livro disponível. Ele só saiu um em outubro de 2021, portanto, não tem seis meses, está agora a fazer seis meses. Ah, mas há de correr bem, sem dúvida. Susana, muito obrigada. Obrigada, por ter aí, vindo. eu. O Marta. tempo passa rápido. Pois passa. Já passaram, já passou quase uma hora, eu ficava aqui mais umas quantas. Obrigada. Gostaste de plantar aqui, ó. Gostei de plantar, já aprendi algumas coisinhas. Já? Acho que já estava apta para começar, mas depois ia ter que ligar. Ok. Obrigada. Obrigada aí, eu, Marta. Obrigada. obrigada. obrigada. Obrigada a si que esteve desse lado a acompanhar-nos durante este workshop de Crio a Minha Horta Biológica. Espero que esteja a gostar do evento dos Dias do Jardim. Continua a acompanhar-nos no live streaming a partir das 6 da tarde, nas nossas redes digitais, Instagram e Facebook. E da parte da manhã estaremos com várias ações em loja, demonstrações de produto, brico-aulas, momentos eu faço com marcas da casa. Portanto, se quiser saber mais sobre o tema do jardim, Venha às nossas lojas e continue a acompanhar-nos no digital. A nossa agenda está disponível em liroamerlan.pt. Muito obrigada e até à próxima!